Acho que essa premiação né, que nós uh, conseguimos organizar com o conselho da Escola de Engenharia, ela tem uma importância simbólica uh, uh, uh, vital. Por quê? Porque ela, de alguma maneira, sendo feita agora, no final do ano, como um encerramento de ciclo, ela celebra aquilo que de melhor que a escola tem. Né? Então, a gente trouxe o destaque docente, que uh, trabalha muito na dimensão do ensino. A gente tem, obviamente, a dimensão do ensino, da pesquisa da extensão, a extensão e a pesquisa já tem suas próprias recompensas, o ensino muitas vezes é aquela dimensão em que a gente tem um trabalho mais abnegado, que muitas vezes acaba não sendo reconhecido. Então, com esse apoio do Nau, que foi fundamental, a direção decidiu, é, pegando exemplos que estão acontecendo em algumas das universidades, celebrar aqueles docentes que a cada ano são aqueles que conseguem ter maior impacto junto ao nosso corpo docente, que conseguem marcar cada geração daqueles engenheiros que a gente formou formando na escola. Então, assim, celebrar esses 22 docentes e depois o, o aquele que foi o destaque em cada um dos cursos, eu acho que é uma, uma maneira muito importante da gente simbolizar para toda a nossa comunidade como a gente valoriza essa questão do ensino, da posição docente, do comprometimento docente com a qualidade do ensino, com a qualidade do nosso egresso. E, ao mesmo tempo, a gente aproveitou para dar uma valorização especial para aqueles discentes que se destacaram em cada um dos nossos cursos. né? A gente normalmente é chamado até por entidades externas a indicar o, o docente o discente que mais se destacou em cada ano, mas a gente tem em diferentes áreas diferentes discentes. E acho que a gente já vem, vem fazendo um trabalho de achar esses discentes, né? usar eles como exemplos daquilo que de melhor a gente tem né? dentro do nosso qualificado corpo discente. E no momento que a gente consegue, então, premiar cada uma das áreas, a gente celebra isso de novo, a gente uh, sinaliza para toda a nossa comunidade que nós estamos atentos, nós estamos uh, valorizando o talento que a gente tem dentro da Escola de Engenharia. E a gente espera muito que em 2018 a gente possa fazer isso também para o terceiro segmento, que é o dos técnicos, que também merecem ter, ser destacados aqueles técnicos que deram um pouquinho mais, que foram os, os destaques de cada ano. Com isso, a gente conseguiria a cada uma das dos segmentos da comunidade da escola, uh, a cada ano... Uh, mostrar o nosso apreço Pelo comprometimento Pelo bom trabalho que, esses, que essas pessoas fizeram E ao mesmo tempo a gente aproveita Um pouco essa ocasião para celebrar Esse final de ano né? A gente passou um ano muito difícil em 2017 Mas eu acho que a escola É a escola justamente pela ela soube, Ao longo dos seus mais de 120 anos de história Sobreviver, ser resiliente, se adaptar uh, Garantir sua qualidade Apesar das circunstâncias E, e do quadro macro, político, econômico que a gente está vivenciando. Então, eu acho que é muito bacana, nesse momento, ver essa pugência, né, essa alegria que, de alguma maneira, encerra o ciclo 2017 da escola, celebrando seus melhores talentos, celebrando aqueles que estão entrando nos projetos de acolhimento, que são os grupos que já entram com uma energia diferente, né? É pensando em como é que a gente pode tornar a URGS mais sustentável e de uma maneira que a gente vai, de fato, implementar esses projetos. Não é só propor o desafio para eles, mas é também trabalhar para que as ideias deles mudem a nossa universidade. Eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos né, na organização disso, a Simone, que faz a gestão do projeto acolhimento, todo o pessoal do Nau, sob liderança da professora Liliana, aí, que trabalharam muito na questão da gente avaliar os nossos docentes. A SACAD e cada um dos coordenadores de das comissões de graduação que fizeram o trabalho de achar os destaques discentes. De e a toda a equipe da direção né, que se envolveu, deu suporte na convicção do, do, de cada uma das uh, uh, homenagens que a gente fez, na, na montagem da festa. E a nosso NT, que é aí por estar registrando tudo isso para a memória da nossa escola. Salve a comunidade da Escola de Engenharia, salve os talentos que a gente tem, a grande riqueza que a gente tem. Encerramos 2017, partimos para 2018, motivados para fazer ainda melhor. É bom Natal, Feliz Ano Novo e que a gente ainda tenha muitos e muitos anos para celebrar as conquistas da nossa querida Escola de Engenharia. Meu nome é Hamilton clima sou professor da Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica. É uma honra receber um prêmio desses, é o reconhecimento pelo trabalho que a gente tem, o trabalho cansativo mais gratificante que se tem dentro da escola, formando novas novos alunos, novos engenheiros. Eu sempre acreditei que a solução para o Brasil é educação, é formação, é qualificação e é importante a gente ver que está conseguindo contribuir um pouco para o desenvolvimento do nosso país. Essa premiação é importante porque é uma forma da gente se sentir retribuído, se sentir gratificado por todo o trabalho que a gente tem aqui na escola formando novos engenheiros. Obrigado.